Eu bem quando o jogo lançou que veio aquela onda, tá ligado? Agora, Pokémon Go, todo tá mundo jogando, todo cara? mundo saindo pra rua. Eu acho que o jogo tá meio morto, tá meio parado, tá ligado? Mas eu ainda jogo porque pouca gente ainda tá jogando, mas quem ainda tá jogando, tá jogando bastante. Eu achei bem da hora isso. Como eles não atualizam tipo, a função do jogo, como não tem uh, muitas coisas novas, eu parei por um tempo, tipo no final do ano e agora meio que até março e tal, eu parei, porque para mim era muito mais do mesmo, mesmo com segunda geração e tal, só que ele com essa questão das redes, eles deram uma incrementada no jogo e o jogo se tornou mais legal, e, mas agora que a gente pode batalhar junto e juntar uma galera trazer esse senso de equipe é, eu acho bem legal, então eu acho que isso é uma proposta diferente de outros jogos que eu conheço, como, como é. Eu comecei a jogar o Pokémon GO porque eu gosto muito da franquia desde sempre, eu, desde muito pequeno eu jogava os Pokémon do Game Boy e por aí vai, e o Pokémon Pokémon Go era uma proposta interessante, né? Porque é, uma, é um jogo muito diferente. É um, você utiliza o GPS, você sai na rua pra jogar, é, é muito diferente. Fiz muitos amigos jogando Pokémon Go. Conheci gente no parque, gente aqui na região. Não, eu acho incrível chegar acho que numa esquina assim, aleatória e ter umas 10 pessoas jogando. E aí as pessoas se ajudam, criam grupos. É né? O que ainda me faz jogar Pokémon Go é porque desde pequeno eu assisto o anime. E, na verdade eu nunca parei de jogar. E depois dessa última atualização das raids eu me empolguei mais. As raids são batalhas de grandes chefes, são pokémons muito poderosos que tem que juntar uma galera pra, pra todo mundo derrotar e conseguir capturar esse pokémon poderoso.